Fala galera, Vini Rodrigues aqui do Nerdice, estamos começando. Estamos nas preliminares do nosso Reality Cosplay Challenge. Com a gente aqui hoje, Marco Pacheco, formado em Design, pós-graduado em Direção de Artes pela Belas Artes, com especialização em figurinos teatrais. O cara já assinou até espetáculos na Broadway, como a Noviça Rebelde, a Fantástica Fábrica de Chocolate, já confeccionou figurinos para Ingrid Guimarães, Fafá de Belém, Daniele Vinitz, e fez até uma ópera em São Paulo, dirigida pelo grande Miguel Falabella, a Viúva Alegre. Levantando a máxima de que um cosplayer deve ser, acima de tudo, criativo inventivo e articulado, será um dos jurados no nosso reality, o Cosplay Challenge Brasil. Você já era apaixonado pela, pela, pela cultura cosplay, né? Há 10 anos atrás você já fazia isso em Brasília mais por diversão, né? Isso, muito cospobre, fazia cospobre na verdade, né? Na primeira edição da Comic Con São Paulo é que você se apaixonou de vez e aí começou a Conhecer um nicho profissional, né? Eu fui, na verdade, eu vi alguns cosplayers, não tinha muitos na época E eu fiquei apaixonado, eu falei, caraca, velho Eu tenho que fazer isso, porque eu já trabalho com figurino Eu gosto da cultura média, eu sou média, assim, carteirinha Então, era o útil agradável E profissionalmente, como é que foi esse start, cara? De começar mesmo quanto com carreira? Como carreira, na verdade, eu sempre vejo, enxergo isso como um hobby, né? Então, eu acabo me divertindo e aí... Fui na primeira, na segunda, na segunda Comic Con que eu já fui de cosplay, eu já falei cara, esse ano eu vou pra lacrar. Aí cada dia eu fiz um cosplay e daí começa a surgir trabalhos, o pessoal começa a ver o seu trabalho, começa a te seguir no Instagram, você começa a gerar um conteúdo bacana. E além, além disso, de gerar um conteúdo no meu Instagram, eu tento profissionalizar todo mundo. Eu ensino como eu faço, eu mostro como é uma técnica de costura. Eu aplico isso no meu trabalho Sempre nos meus cosplays Então todo mundo pergunta Nossa, mas como você faz isso? Como você faz aquilo? Eu acabo ajudando todo mundo, entendeu? Eu acho que é uma troca aí Que o meu cosplay sempre me, me trouxe Eu tento retribuir dessa forma Fala um pouco, cara O que, que você já fez de cosplay? Quais cosplays que você já fez? Ou acessórios cosplays que você fez? Qual que você gostou mais de fazer? Qual que foi mais demorado? É, o mais demorado, eu acho que foi o Demolidor da série da Netflix. Eu ficava já namorando, assistia a série. Eu tenho um problema, eu fico assistindo os programas e já quero fazer cosplay. <risos> aí eu vi o do Demolidor e falei, caraca, velho, eu preciso fazer esse cosplay. Aqui no Brasil é muito difícil você achar um tecido legal, parecido. Aí acabou que eu tava nesses meus trabalhos de rua aí, fazendo figurino. Achei um tecido numa loja de cortina. Eu falei, caraca, velho, acho que dá pra fazer o cosplay do Demolidor com esse tecido. E o bacana do tecido é que ele não, não, não desfia por causa da, da cortina, né? Que é feito para os gatos não estragarem a cortina. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, eu vou ter que inserir isso no meu posteio. Estou trabalhando, eu já estou na terceira versão dele, porque eu sempre vejo defeito e vou melhorando, vou melhorando. Isso é um problema. E também teve o charada. O charada deu muito trabalho. Eu inventei de fazer o charada na, no mês da, da Comic Con. Já queria usar na Comic Con, só que o charada do, da, do filme do ó a segunda roupa que ele usa, é uma roupa branca cheia de cristais aplicados. E eu apliquei 10 mil cristais em uma semana para Comic Con, 10 mil. Você imagina o que, que eu sofri aí para fazer isso. Uma coisa que eu acho muito legal também, cara, em concursos cosplay e tudo, é que assim... O cosplayer, às vezes, ele tem uma certa liberdade para ser original, para ser criativo. Na sua opinião, o que, que você acha que um cosplayer pode mudar para ser original e que aspectos que, que ele não pode mudar num cosplay? Eu tenho para mim que a roupa tem que ser fiel o, mais, o máximo possível. É claro que a gente vê a questão de materiais, é, você transferir um desenho para a vida real, é, tem uma série de fatores que não existem, né? Tem, tem roupas que você fala, meu Deus, isso nunca você vai conseguir fazer isso de uma forma real. Então você tem que fazer umas adaptações. Aí que entra a criatividade. Como que você vai interpretar esse, esse modelo de roupa, o desenho para a vida real? Aí você... Entra com a sua criatividade, com a sua habilidade, com a sua solução. Isso, isso é o bacana. A interpretação você tem que manter, tem que trazer o máximo do personagem pra dentro do, do universo que você vai interpretar. E aí entra o play do cosplay. Você tá interpretando esse personagem aí que eu acho muito importante. E cara, você já pagou algum mico cosplay? Com essa roupa aqui, ó. <risos> Eu tava chegando no evento, aí a costura do lado aqui, eu fiz a junção de dois tecidos. E aí eu fui andando e a roupa foi abrindo todinha assim, ó. Eu falei, caraca, eu vou ficar pelado, porque ela tem uma costura na calça também. Então foi da calça até a parte de cima. <risos> e eu falei, caraca, velho, essa invenção, eu fui fazer uma invenção da costura, aí usei no um, um, um primeiro evento, no segundo, nesse terceiro evento, quando eu vi, tava abrindo tudo. Aí a sorte foi que tinha um stand lá que tinha uma máquina de costura, cheguei lá e falei, deixa eu fazer uma, uma arrumação aqui, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar pelado aqui no evento. E acessório cosplay, cara? Qual foi o acessório, assim, que você, que você teve que fazer, que você achou mais complicado de fazer? A armadura sempre é complicada. Eu estou fazendo uma armadura do, do comediante e a armadura, além de ser uma armadura corporal, ela tem uns frisos que isso a gente não encontra. Então, eu estou buscando soluções aqui de como fazer o friso direto no EVA para ficar com a estrutura igual à da foto. Isso é complicado. Isso é. está dando um trabalho, está preparado ali. Você acha que Mas uma das vai... maiores dificuldades na hora de fazer um, um, um acessório ou um cosplay é a seleção dos materiais? Seleção, eu acho que do tecido. Tecido, pra gente, é muito complicado aqui no Brasil. Lá fora, eles têm máquinas que fazem impressão de textura em cima do tecido. E aqui, a gente não tem. Então, a gente tem que buscar sempre uma, uma, alguma coisa paliativa. Essa, essa roupa aqui do, do X-Men, não sei se dá pra ver direitinho, é a hum. mesma textura do filme. E eu tava fazendo a produção de uma peça de teatro, e eu tava passeando. Aí eu vi esse tecido e falei, caraca, velho, é o tecido dos X-Men. Aí eu nem ia fazer essa roupa. e fui, inventei de fazer essa roupa e comecei a vender ela. Então é muita Caramba, coincidência, é muita é pesquisa. Né? Se você pesquisar, você vai achar os lugares certos, você vai encontrar o que você precisa. E, galera, pra quem não sabe, então, o Marco Pacheco vai ser um dos jurados. Cara, o que, que você acha que um jurado deve, deve levar em consideração, principalmente num, num concurso ou quando está avaliando um cosplay? Ele tem que avaliar a, a vestimenta, né, o cosplay, o costume, a fidelidade, a questão do caimento, do trabalho daquele cosplay que ele fez para aquela roupa. Além disso, ele tem que avaliar também a inventividade dessa pessoa, o que ele juntou ali para chegar naquele resultado. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes você tem um material incrível e você não sabe trabalhar ele. Então, seu cosplay não vai ficar 100% fiel, não vai ficar tão legal quanto deveria. E já o cara que usou materiais mais simples, mais baratos, ele teve uma solução mais inventiva, mais criativa, do que aquele cara que usou o material mais top. Então, ele vai se destacar. Isso tem que estar bem frisado aí nessa questão da avaliação. Porque isso é importante, não é você gastar o, o, uma grana para fazer o cosplay. É, é como você vai trabalhar para chegar naquele resultado. O que, que você acha que a galera peca mais na hora de fazer um cosplay? Quais que você acha que são os erros mais comuns? Erro comum, eu acho que talvez a escolha de material. Porque você vê e fala, nossa, mas aquilo não tem nada parecido com o personagem, ou aquilo não remete o personagem. Eu acho que eu vejo sempre, eu sempre vejo a parte técnica, né? Então fica mais complicado de fazer essa avaliação dessa forma. Sempre meus amigos falam, Marco, como que eu vou fazer tal roupa, eu não sei o que? Eu falei, você tem que ir por esse tecido, porque ele tem mais a ver com o personagem, de acordo com a história dele e tal. E você vai encontrar na, em loja tal, procura tal pessoa. Eu sempre dou essas dicas assim. Isso, com certeza, é o que a galera deve mais solicitar, né? Ah, demais, dica, tempo, o tempo todo. Que dica que você daria para o cosplayer que está que começando e que realmente quer enxergar isso como um nicho de carreira? Trabalhar muito a imagem, né? Procurar as redes sociais de uma forma interessante e gerar um conteúdo para o público dele ao escolher se ele quer um público mais de cinema, desenho, anime. Eu, por exemplo, eu faço cosplay de, de tudo que eu gosto. Então tem cinema, anime, série, filme, faço tudo. Então você tem que procurar o seu nicho específico, trabalhar em cima, gerar um conteúdo legal, fazer umas fotos bonitas, porque o pessoal vai ver o seu trabalho. Então você vai ganhar uma visibilidade legal. Trabalhar sempre na qualidade do seu cosplay. Fez a primeira versão, não gostou, sempre vai aprimorando. Sempre vai cria a versão 1.0, 2.0, 3.0 até chegar no resultado final. Você vai ter um trabalho bem destacado. Você vai se destacar entre os cosplayers e vai ter um, um material bonito aí para ser divulgado. E desses cosplays, cara, qual que você mais gostou de fazer? Qual o seu cosplay que você mais gosta? O que eu mais gosto é difícil. Eu gosto muito do Magneto, eu tenho três versões do Magneto E o Demolidor, que deu muito trabalho fazer ele Porque ele é muito detalhado, cheio de costura e retalhos E, uhum. e vários outros acessórios, máscara, capacete O Charada também gosto bastante E esse deu trabalho E né? o Asa Noturna, o Asa Noturna eu acho bacana Tem uma armadura, tem bastão de LED, a máscara 3D colada na, na cara Eu acho isso muito, eu achei ele incrível também Você que eu sei que é um cara que gosta de causar, isso deve ser mencionado porque essas são as melhores pessoas, qual foi o teu cosplay que mais causou? Cara, essa história ela é incrível, o que mais causou foi o Billy de Stranger Things, Por quê? é aquela questão da inventividade que eu falei né, foi um pobre. é um regatinha, uma bermudinha qualquer, um apito da tá 25 de março, uma peruca da 25, cara. E eu coloquei e esse cosplay fez tanto sucesso que eu não sei o que, que acontece com esse cosplay. Eu gasto uma fortuna fazendo armadura, cola e, e acessório. E o cosplay que mais causa nos eventos é o Billy. Toda vez que tem evento, o pessoal vai de Billy, vai de Billy, vai de Billy, quero foto com você. E o Billy é o personagem, né, cara? Eu já interpreto ele, já causando com aquele ato na boca, sensualizando, foi eu e a Bianca que se pra Dragon Con lá fora, em Atlanta, cara, e eu falei, uhum. vamos, eu vou de Billy, não deu outra, cara, não deu outra, a gente não conseguia andar e a gente saiu, a gente foi filmado no painel da Dragon Con, eu causando de Billy no meio da pista de dança com a Pito. e tipo, não gastei nada, gastei 20 reais numa, numa regata, 10 reais numa bermudinha e 20 numa peruca, cara, Falou da então, criatividade, né, cara? É a criatividade. Você tem que pensar no personagem, cara. Eu vou interpretar ele bem, eu vou fazer ele bem. Eu me identifico com ele. Quando eu vi o Billy na série, eu nem assisti a série. Um amigo meu falou, cara, você já viu Stranger Things? Aí eu falei, nunca vi. Assiste. Tem um cara que ele é você purinho, mas ele parece com você. Aí eu comecei a assistir. Quando eu vi o Billy, aquele piranhão, pegador, não sei o que, vocês podem falar isso. <risos> aquele cara que pega geral. <risos> sensualizando o papito, eu falei, cara, sou eu, vou fazer. <risos> aí eu fiz um, um cost-teste, é você fazer um teste com determinada roupa, post galera e a galera curtiu pra caralho investe. e falou, nossa, faz esse cosplay, investe, investe. Aí eu falei, como é que eu vou investir no cosplay que é uma regata? Aí eu fui comprando esses acessórios <risos> simples e causou aí, não parei mais, todo evento eu tenho que ir comigo. Porque tem uma galera que acha que, pô, pra ser um... Pra fazer um bom cosplay, necessariamente, você tem que gastar muito dinheiro. E não é isso, né? Não é isso. Não, não é uma isso. Uma coisa que é muito legal, que às vezes eu acho que, que deve ser um, uma, uma das coisas mais difíceis também, mas que quando calha, dá muito certo. É exatamente isso. Você se parecer fisicamente com o cosplay que você vai fazer, né? É, é isso. Tem essa questão também. Tem gente que... Mas aí entra a questão do sósia, né? Quem faz uhum. cosplay não precisa ser necessariamente sósia. Nesse caso, eu parecia com o um ator. Coloquei a peruca, fiquei parecido. Aí causou mais ainda. Mas também tem a questão da interpretação, que aí eu causava mais ainda nos eventos. Então, eu paro qualquer evento que eu tô de Billy. É isso aí, galera. Esse foi Marco Pacheco, um dos nossos jurados no Cosplay Challenge. Fique em casa. Aqui a gente fez a entrevista sem máscara porque se tem uma coisa que eu não abro mão é de ter o melhor antivírus no meu celular. E muito obrigado por participar, cara. Valeu, valeu, obrigado <risos> pelo convite. Estou muito ansioso para ver essa galera aí. E, pessoal, aposte na inventividade. Vamos lá. De ser o material mais simples que for. Mas se você for criativo, você vai chegar até o final, vai arrasar aí. E tô torcendo para ver essa galera aí. Estou muito ansioso para ver todo mundo. Isso aí, galera. Marco Pacheco, no Nerdice. Valeu. Valeu, galera.